São Paulo é a capital econômica do Brasil. É uma cidade onde vivem em média 25 milhões de habitantes originários de outros estados do país e do resto do mundo. Há 20 anos atrás, esse lugar se chamava a Terra da Garoa por suas constantes chuvas. Os brasileiros são pessoas alegres, acolhedores e festivos. Eles investem muito tempo trabalhando, mas sabem aproveitar os seus momentos de descanso. Olá, eu sou Daniel Anderson, eu tenho 20 anos, sou estudante de engenharia de produção, nasci aqui em São Paulo mesmo. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da natureza, por isso os lugares que eu gosto de ir passear aqui em São Paulo, São parques. Gosto muito de praticar esportes, andar de bicicleta, natação. O Elisson Sena Tenho 23 anos. Nasci na Ilha de São Luís. É, eu, principalmente, eu gosto de jogar bola no fim de semana. Eu gosto de ir em algum clube, tomar um banho de piscina. E o que eu faço mais, e mais mesmo é andar de bicicleta. No Parque Ibirapuera, é um lugar bom. Vou fazer, fazer uma caminhada, andar de bicicleta, andar de patins, pegar uma sombra, porque aqui em São Paulo é muito abafada, é quente. Meu nome é Charles Damasio, tenho 32 anos, sou ator bailarino, e a minha vida é isso, isso se resume em arte. Eu respiro arte o tempo todo. É, da minha parte, eu gosto muito de praticar dança, porque eu sou professor de dança, e devido a isso, me inspira muito poder estar praticando dança. Em outros momentos, pratico canto. Ah, eu acho que, da minha parte, seria mais isso. Mas os brasileiros têm muito isso. Têm bastante essa conexão com a arte. Muitos gostam de praticar esportes. Muitos gostam de estar num parque maravilhoso. Conhecer pessoas, dançar, que é algo muito importante. Meu nome é Gilson Marques. Tenho 27 anos. É, a minha infância foi uma infância muito divertida, né? Que estão família, meus familiares são bem, bem amorosos. E uns lugares mais assim que eu gosto de estar, assim, nos meus dias, nos meus, nos meus tempos mais, mais livres, é parque, é ir pra praia, estar é, tá numa academia. É, eu gosto de estar sempre fazendo exercício físico, ou dançando, ou indo em shows, é, tocando também. Com o crescimento desordenado da população, a falta de organização e urbanização, São Paulo acabou se transformando em um mar de prédios e casas com pichações, ruas com buracos e lixos e também uma cidade onde cada um constrói o que lhe convém, popularmente chamada pelos brasileiros de selva de pedra. São Paulo também possui um dos maiores acervos multiculturais do mundo e uma das melhores gastronomias. Então, os pontos negativos que eu vejo do Brasil atualmente são a falta de segurança. Outro ponto negativo que eu vejo também no Brasil é a falta do, de qualidade no transporte público. Outra coisa também é o déficit na na educação. O Brasil é um país que é bonito, mas é, tá deixando muito, muito, muito a desejar mesmo, em vários sentidos. Cultura, é, é, turismo, tudo. Governamental, tudo. O governo é um dos piores que tem, é um país que tem muitos juros, muita criminalidade. É um país que tem muito o que aprender com os países de fora. E um ponto positivo assim, que eu tenho do Brasil, que é só esses parques, é uma cidade, principalmente em São Paulo, que é uma cidade que não para, né? Se você vai meia-noite, você quer ir no mercado comprar, você tem um mercado aberto. Se você quer comer meia-noite, você vai comer, porque tem um bom restaurante à noite. Brasil, temos climas bem tropicais, é né? um clima muito bom, com muito sol. Temos praias maravilhosas, temos lugares com muitas florestas. Temos lugares com muitas árvores, muito verde, mas o que eu acho assim que é algo muito positivo do Brasil são as pessoas. É, o brasileiro ele tem uma alegria de viver muito grande e é muito receptivo. Sempre tentamos ajudar o nosso próximo. Sempre tentamos nos comunicar com o nosso próximo e ver se, de repente, se algumas pessoas precisam de alguma coisa. Então, muitos brasileiros têm um coração muito bom. É, e isso faz uma grande diferença no estilo de vida. Acho que, independente de, de lugares e pontos turísticos, para mim, eu acho que o que seria mais positivo é essa energia, essa alegria que o brasileiro tem, né, de, de mesmo que você tenha grandes problemas na sua vida, de reverter isso em pontos positivos e ver o que, que, o que, que é legal de poder tirar de bom aproveito disso e transformar as coisas negativas em pontos positivos.